do céu se organiza para ver nos transformar O Cristo já nos auxilia para a vida nova Onda Ondas de atos belos podem vir de nossas provas nos unindo em pensamento, iniciamos mais um estudo, que possamos, Pai, ser intuídos pela espiritualidade amiga, para desenvolver e, e pensar mais um pouco, mais um trecho desse capítulo, de forma a gerar reflexões que nos melhorem, que nos instiguem a fazer o bem e nos transformar. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Que assim seja. Bom dia, bom dia! Como estamos, crianças? Espero que todos muito que bem. Hoje tivemos um leve problema técnico com quem ficou responsável por tocar o estudo, mas a gente vai tocar o estudo mesmo assim, <risos> então eu vou projetar aqui como estudo a gente vai lendo, vai contribuindo, né? apesar da gente ter a perda de estar tá sentindo falta dos nossos amigos, a gente não tem mais a desculpa de não ter estudos, então vamos lá galera. A gente não, parou. Não, não, não, não, não, não. Vou dar um zoom aqui embaixo. Um zoom, um zoom. Ai, gente, eu tô nova, né, pra esse tipo de piada. De tese. Foi aqui, não foi que a gente parou ontem? Na metadinha do... ontem. Semana passada, na metadinha do capítulo 1, um, não reconhecia. Não é isso? Eu é. acho que sim também. Então, vamos lá. Alguém quer ler para gente? Então vou começar. Então, esse, tá? então vai. Ah, reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a, a considerações estonteantes. Então, só para lembrar, né? aqui é a parte que André Luiz ainda está lá no umbral, tentando mais ou menos entender o que está acontecendo, se descobrindo, a gente teve uma série de discussões, quem não pôde estar com a gente, veja o vídeo da semana passada, mas aqui é a gente continua com ele ainda nessa fase, né? Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava. Que... Deixa eu... É porque ele é muito grande, se a gente for ler tudo, alguém quer comentar? Assim, gente, de cara, essa parte aqui do problema religioso surgiu, nunca surgiu né? tão profundo aos olhos, é muito engraçado, né? É o famoso eu esqueço de fazer a prece, menos... Quando a água bate no bumbum, assim, rapidinho, a fé surge lá das profundezas e vem uma prece fervorosa que você nunca encontrou com Deus, assim, da forma com que foi naquela prece. A gente ainda negligencia muito, né, a parte espiritual, exceto quando a gente tá precisando ou quando envolve um problema. Então, eu vivo o meu dia a dia inteiro, sendo lorenza, fisioterapeuta, esposa, mil coisas, mas quando eu tô mal, eu lembro que existe influência espiritual. Mas quando eu tô bem, nunca tem ninguém me influenciando espiritualmente. Você nunca viu alguém chegando assim, felizão. Nossa, por que que tá feliz aí? Ah, influência espiritual, sabe como é que é? Não tem, né? Então a gente... Da mesma forma que a gente esquece essas coisas, a gente esquece às vezes os ensinamentos, né? Quando a gente olha para um problema, a gente não olha para aquele problema como se a gente fosse um espírito imortal e aquilo ali fosse um pontinho na nossa história, né? Quase insignificante. A gente olha como se o mundo tivesse acabado. Pronto, não dá mais. Depois desse problema, não existe vida para mim. Não existe, não tem como continuar. Mas existe, né? E se a gente for pensar em eternidade, o que a gente está vivendo agora, o próprio estudo aqui agora, ele é um pontinho. Claro que não significa que isso não contribua para o nosso desenvolvimento. É só que isso aqui é um passinho, é uma coisa pequena na construção de algo gigantesco, né? Então... Esse olhar, eu acho que às vezes falta muito né no nosso dia a dia. E... Outro ponto que eu achei interessante aqui é a parte do puramente filosóficos, né? Políticos e científicos. Ou seja, o Espiritismo, ele não olha isso tudo puramente dessa forma, né? Ele vai misturando em outros fatores. Mas ele também não fala que isso não é importante. Olha como nenhum conhecimento é, é, é jogado fora, né? Nenhum conhecimento é perdido e que tudo contribui. Ele só fala que fica secundário. Então, no momento que ele está vivendo, aquilo é secundário. Mas isso não deixa de ser importante. A gente viu que André Luiz já tinha percebido, mesmo não dando muita atenção para a vida após a morte, ele já tinha percebido que ele tinha desencarnado. Ele não entendia ainda como, o que, que tinha acontecido, mas ele entendeu que ele não estava encarnado, mas que ele ainda respirava. Lembra que a gente viu isso semana passada? Então, ele... Não faltou muito intelecto ali. Apesar do estado de confusão mental, ele conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo. E é isso. Alguém tem mais algum comentário? Então, vamos embora. Ah, significava a meu ver, valeu os patrimônios povos da terra, mas... Urgia a reconhecer que a humanidade nos constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento. E vezes folheava, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as identificava através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionaram voluntariamente. Gente, vocês já leram o Velho Testamento? <risos> não, tipo, alguma vez, assim, não, não é pegadinha, não vou perguntar o que está que escrito em Levítico 3:4 4 para vocês, não. Parece uma guerra, né? Não, e assim, e muitas vezes folhear o Evangelho Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procuraram é, letras sagradas com a luz do coração. Olha o que, que ele identificava. Da crítica de escritores menos afetivos ao sentimento e à consciência. Na moral, quem nunca folhou o Velho Testamento e pensou que eles estavam menos afeitos aos sentimentos e à consciência, eu sei lá, gente. Eu não tenho condições de julgar André Luiz aqui. Nenhuma condição, porque às vezes eu leio o Velho Testamento e fico assim... É um estágio da humanidade que passou e a gente tem que aceitar. Eu tento ter essa visão empática, mas é bizarro demais, tá? É mas muito é bizarro. infância, né? É a infância ali do... Não Sim, pode pegar faca, é, é... não pode mexer nas panelas. É, é exatamente isso. é se um mexer na vaca do outro, a vaca de não sei quem morre e ainda ninguém pode comer a vaca, porque a vaca foi do saque... As coisas... Foi pro brejo. Na moral, a gente tem que fazer um dia... Não, vou, não vou fazer isso, não. Não vou atentar vocês, não. Mas dá muita vontade de fazer um dia as melhores leis do Antigo Testamento. É uma, é uma melhor que a outra. É... Então, assim, olha como é que... É... até perdi o que eu ia falar. Olha como é que a gente lê criticamente de forma negativa, né? Porque eu sempre falo com jovens da minha mocidade: pelo amor de Deus, sejam críticos com o que vocês estão lendo, gente. Não é só porque o espírito fulaninho e ciclaninho assinaram que você não tem que ser crítico quanto ao conteúdo da mensagem. Mas tem dois, dois tipos de crítica, né? A que é para destruir e a que é para construir. Então, façam críticas construtivas, assim. No sentido de, às vezes, você pode eliminar aquele texto, mas o seu sentimento era de tirar um bom proveito dali. Às vezes, você não vai conseguir aproveitar nada. Mas você não está lendo o, o texto para criticar. Você está criticando o conteúdo porque... Não combina com o que ele diz combinar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente olha simplesmente para uma coisa, a gente já chega pronto para criticar, entendeu? Letícia falou, Lorenza, psicografei essa mensagem aqui de mano Eu já vou pegar e falar, hum, Letícia tá psicografando mano vamos ver o que, que tem aqui. Uhum, uhum. E, e acabou assim, mas também não é para falar, nossa, Letícia... Quase outra encarnação aqui de Chico Xavier, uma intimidade... Uma... Não, nem 8, nem 80, né? Vamos ler o conteúdo do texto, vamos ver se a espiritualidade tem alguma coisa para passar para a gente. Eu posso fazer, de repente, você é realmente a pessoa aí que vai receber outro espírito famosinho aí. Sinto muito por Deve ser um trabalho de desgravar. Mas... Às vezes é, gente. Mas às vezes também não é, né? Então, o que a gente usa essa crítica é para construir... Né? e não pegue já com um olhar tão negativo as coisas. Esse trecho me lembrou também aquela questão né, de que muita gente prefere escutar o que os outros têm a dizer sobre determinada, é, determinado texto ou, de, ou se acomodam, né? não, não estudam, se, é, se contentam e ouvir a opinião de terceiros. Né? Porque é mais fácil, é mais confortável você receber já tudo mastigadinho. Olha, você tem que estudar isso aqui, você tem que prestar atenção nisso aqui, você tem que... e você não se coloca nessa predisposição né? para estudar, para realmente buscar essas verdades essenciais. Né? A sua verdade, o que tem ressonância em você, não é? E às vezes acontece isso muito com o espiritismo, né? Algumas pessoas dizem: ah, eu fui para o espiritismo, mas não gostei, não me respondeu algumas coisas, eu fiquei com dúvidas, não concordei com tantas outras. E aí, tudo bem que você tenha esse posicionamento de, de, de criticar, e... mas às vezes é porque você não se dispôs a estudar. Você não se dispôs a se debruçar sobre os ensinamentos, e a fundo e se contentou somente com o que um palestrante falava Ou que alguém dizia, ou que alguém lhe respondia, você não foi atrás das respostas né? Então isso me lembrou esse comportamento né? que às vezes as pessoas têm né? por, por comodismo mesmo Muito dom. Muito bom, Maria. Muito dom. Muito dom de falar. <risos> Ai, Deus. Então vamos lá. Em verdade. Não... Eu vou... Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre. Que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da cra... craveira comum. Em verdade, não foram no próprio hum. Gente, a filosofia do imediatismo, porém, absorveram-me. O cara em 1940 é Olha gente, Olha a geração story. Se ele sofreu com o imediatismo. É, gente. Não, eu não... Eu, eu realmente estou refletindo. Não sei se alguém vai comentar isso, mas olha só. A filosofia do imediatismo, porém, absorver me Gente... Muita admiração por quem não foi absorvido pela filosofia do imediatismo. Muita. Cara, meu sobrinho vendo vídeo no YouTube, ele tem dois anos. Tem mais ou menos esse tempo que o YouTube tem propaganda. Vocês não estão entendendo o surto do moleque nos cinco segundos de propaganda. E assim... É... Vou falar um negócio, o YouTube deve ter caído bastante em visualização por causa dessas propagandas, porque a gente não aguenta esperar cinco segundos. Cinco segundos é propaganda. Não estou defendendo propagandas, não, assim, o ponto não é esse, o ponto é sobre o tempo, né? Porque o que aborrece a gente não é o conteúdo que tá passando. E é, a interru... é a interrupção do que a gente quer. São cinco segundos, cara, que você esquece totalmente que você é cristão, espírito imortal, que você... um dia, se você tentou fazer o um bem, você esquece nesses cinco segundos. Você fica possuído pelo ritmo ragatanga e simplesmente espera acabar esses cinco segundos, assim, de raiva. E ainda perde os primeiros segundos da próxima parte do vídeo, absorvendo esse pedaço ainda. Então, assim... Realmente, gente, é, é preocupante, assim. eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu leio essas obras assim de plano espiritual, eu fico pensando, eu fico pensando. Desgrama. A gente vai desencarnar, não tem um celular. Não tem a Netflix, não tem Candy Crush. Não tem. Não tem. Às vezes, tem. Às vezes não tem, né? Eu trabalho a Grande, não tem. Eu prefiro. Tem melhor, mas eu não posso falar ainda, tá? <risos> o Endo desenvolveu agora um aplicativo novo no plano espiritual pinball. é pimbal. talvez tenha um paciência spider pra apimentar um pouco as coisas, não é claro gente, existe mais de uma, de uma colônia né, no plano espiritual, mas o próprio nosso lar aqui não descreve pra gente descreve áreas de lazer né? não, escreve, não descreve muito lazer individual assim lazer e... com papel né o Jogo da Velha, é... o... o Violetas na Janela mesmo descreve outra colônia, né? E também não descreve aquela coisa assim, ai, ah, peguei meu celular, liguei para minha amiga para encontrar com ela aqui na praça de fonte de água fluidificada, não tem isso, assim. E aí é a hora que a gente começa a refletir em algumas coisas, não, aqui a gente se comunica pelo pensamento, mas toca, o, o pensamento desperta seis horas da manhã quando eu tenho que trabalhar, como, como que funciona, né? Então, às vezes, a gente está tão, tão imerso nessa cultura do, do imediatismo, nessa filosofia, que quando a gente chega em qualquer outro lugar que não funcione assim, a gente toma um choque. E provavelmente vai ser assim também no plano espiritual, né? É bom que a gente vá se preparando em relação a isso. Quando eu vou para a cidade do Adriano, eu já fico chocada. Porque aqui, gente, eu não sei como é que é onde vocês moram, né? Mas aqui, quando você entra no ônibus, se a porta estiver quase fechando, o motorista já arrancou. Ele tá lá na frente já. Você não deu uma segurada, acabou. Na cidade do Adriano, o motorista para. Você entra. Ele sai com o carro depois que você senta. E eu assim, amor, será que aconteceu alguma coisa? Ele, não, condicionado não, eu falei, mas o homem não tá andando, ele não, ele tá esperando a gente sentar Eu falei, amado, depois de quantos segundos em pé, ele entende que eu não quero sentar mais A gente senta, não tem problema, mas embora, né, pro nosso destino Então assim, olha como pequenas coisas, né, eu estranhei totalmente o transporte público Simplesmente porque ele quase não me derrubava do ônibus Olha só de tão rápido que é, a gente perde o tratamento com as pessoas. Quantas vezes um idoso caiu no ônibus, uma gestante caiu no ônibus, uma criança caiu no ônibus, porque a gente é tão corrido no nosso dia a dia que a gente não tá nem aí, doa quem doer, né? O que importa é fazer no tempo. O que eu ia comentar sobre exemplo é de... Como que às vezes a gente fica quando a gente vai para um para um sítio, para alguma coisa assim, onde não tem, não tem internet, ou às vezes não pega... Às vezes, tem, às vezes até pega sinal de celular, né? Mas não tem internet, você não consegue usar direito. Bom que a gente fica... Pelo menos o sentimento que eu tenho, né? É que você tá meio alheio, sabe? Ao mundo. Só que, pô, você tá ali no mundo, sabe? Você tá vivendo uma parte do mundo que existe... Que, que você é, não vive geralmente. Que né? é, que, enfim... Que você escolheu, que é relevante, né? que faz parte da vida né? também. E... Mas o, o, fato, o, aparelho, o aparelho em si te deixa te, te dá essa sensação, como, como uma roupa mesmo. Né? A sensação de que está ah, faltando alguma coisa em mim. Então, assim, é, é, é muito... Eu já assisti alguns documentários, eu gosto dessas coisas. E aí fala um pouco sobre, sobre essa nossa relação com, com a tecnologia hoje. A gente está ficando muito dependente. Não no sentido positivo, né? Porque às vezes a tecnologia vem para ajudar, essas coisas todas. Mas no sentido de, de uma extensão nossa, uma extensão do nosso corpo, sabe? E aí isso é perigoso, porque, pelo menos aí eu acho, né? Porque a gente, enquanto, enquanto seres imortais, eu não sei se é, se é para ter uma extensão material assim tão poderosa. Não, isso é tão forte que às vezes isso é priorizado em relação a outras coisas, né? Então o celular de vocês cair e quebrar aí hoje. A gente poderia deixar muitas prioridades, sei lá, deixar de um ao médico, um dentista, um nutricionista, algo relacionado à saúde, sabe? Ah, eu tô sem dinheiro pra ir ao psicólogo. Meu celular quebra? Não, pelo amor de Deus, nem que eu parcele de 50 milhões de vezes, eu vou dar um jeito, olha o nosso sucesso de prioridade, né? Como isso é tão parte da nossa vida, que o nosso próprio pensamento, o nosso próprio corpo, eles entram de forma secundária. E a gente estranha quem não tem um celular. Hã? E a gente estranha quem não tem celular. Ah, como assim você não tem Bizarro, celular? Bizarro, você vive como? você se comunica de que forma? Que tipo de, preciso, de sinal de fumaça você é especializado? Você, não sei como é que eu te encontro. É assim? Vandero vai falar? Não? Criticando aqui até o, o, o instrumento de trabalho do garoto. Não, e quantas coisas a gente deixa de desenvolver por conta de ter o um celular como suporte, né? Tipo, da questão da memória. De tudo da gente escrever no celular, acessar, né? Tudo que a gente. os nossos compromissos, nossas coisas número de telefone, nada disso mais, a gente a gente trabalha, tem esse exercício, né? Então a gente também fica muito numa memória curta né? Da das, das informações, a gente não se aprofunda muito, né? Teoricamente, a gente usaria esse outro espaço que a gente não tá usando no celular, né? Para coisas boas, né? Tipo, estudar e todas as outras coisas que a humanidade pode fazer agora, mas que ela não podia fazer, porque ela que decorar números. Não é, mas... Muito bonito seu discurso. Exatamente. É Aquela figurinha. Isso aí, é totalmente isso. E aí é muito tempo, né, Rolando... Gente, eu já me peguei mais de uma vez, assim, Rolando fita sem nem ler, sem nem prestar atenção no que estava ali. E olha o dedinho passando, dedinho passando de eu não ter visto nada e falou ah mas sabe aquela foto minha que você viu foi sei não não mas você viu tava lá eu vi que você viu você curtiu não você viu que a tela do celular esteve aberta lá você não viu o que eu vi eu vi é muito específico mas olha e outra coisa a gente perde o tempo em ver quem viu o que a gente <risos> para mim esses assim, são alguns pontos que a gente chega de bizarrice, sabe Poxa, você viu meu story e nem comentou. Cara, às vezes eu não vi. Às vezes eu só fiz assim. Ó. Mas tem alguém, né? Tem sempre alguém que olha. Gente, a gente tá sempre monitorado, assim. Chega a ser... Chega a ser bizarro. Pode continuar? Por mim, pode. Então, vamos lá. Não quase como eu tenho. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguiram filhos, perseguiram situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher-lhe as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía seitio do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifício por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fecheia todos os que Palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa benção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Bom dia para o jovem classe média, né? Que agora tá querendo abraçar um travesseiro e chorar. Eu lembrei muito desse trecho, daquele em que Jesus fala, né? Tive fome, me deixe de comer. Tive sede, me deixe de beber. E ele só mas Jesus, eu nunca te dei nada disso. E ele fala, né? Toda vez que você alimenta ou dá algo ao meu irmão, você tá me alimentando, me dando algo. Então, muitas vezes a gente ignora, né? Ignora quem passa. Ah, porque eu não tenho condições de ajudar mais do que eu ajudo. Gente, a gente sempre tem, tem um, um exemplo que eu sempre levo para os meus jovens. Hoje, qualquer hambúrguer gourmetzinho aí que você vai comer é uns 30 contos. Se vai você e o namorado, ou você e a irmã, você, você e mais um, quem quer que seja, só nessa brincadeira, 60 reais se você não beber nada. Se você tomar um refrigerantezinho, já vai uns 10. 70 reais você consegue comprar uma cesta básica e sustentar uma família, velho. Lorenza, você tá falando que eu nunca mais posso comer um hambúrguer na minha vida? Não, não estou falando isso. O que eu tô falando é que às vezes você come esse hambúrguer três vezes no mês e se você comesse duas, você poderia ajudar alguém. Sabe? E isso é só um exemplo bobo de tudo que a gente pode fazer, assim. Às vezes a gente fala, ah, eu não tenho nenhuma condição material de ajudar, a gente tem. Geralmente a gente tem. Geralmente a gente tem. E pode ser que não seja com uma cesta básica, com tudo dentro, mas pode ser com um pacote de arroz. Quantas vezes gente a gente abre nossas geladeiras, nossos armários e acaba jogando coisa fora que a gente não consome? É um absurdo a gente ainda jogar comida fora, num planeta com tantas pessoas passando fome, sabe? E não vou falar nem a nível de planeta, porque aí fica longe. Tantas pessoas no seu país, no seu estado, no seu, na sua cidade, no seu bairro passando fome. Então, assim... É complicado, sabe? É complicado quanto a gente poderia fazer mais. Eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Assim. Talvez eu, eu repita isso para mim também. É, tem, a gente sempre tenta né, fazer o que a gente pode, mas se a gente olhar direitinho e analisar com o um olhar espiritual, a gente iria observar que a gente pode fazer muito mais. Eu não preciso ter 15 blusas de frio e ver alguém na rua passando frio. Eu não preciso jogar fora o restinho da comida que eu não aguento mais comer que eu tô enjoada enquanto tem alguém passando fome. Né? É claro que o estado dessas pessoas não é reflexo só da nossa falta de cuidado, assim, né? Só um reflexo geral. Não tô isentando aqui o governo, as nossas decisões políticas, nem nada disso, porque é, isso não.. Não é um milagre que a gente vai fazer assim, né? Mas para mudar os próximos governos, a gente tem que se mudar. Porque os nossos governantes são um reflexos da população. Né? A gente vive numa democracia, todo mundo que está lá foi a gente que botou. E a gente botou de acordo com o que a gente é e o que a gente acredita. Então, se a gente está dizendo que os governantes também estão mal, é porque a gente está mal quanto população, população. Né? Seja por N motivos isso. Talvez educação, saúde, ou simplesmente ambição e egoísmo mesmo, porque é reflexo nosso e a gente tem isso e está enraizado mesmo. Mas o ponto aqui é, é o que, que eu posso fazer hoje, né? Porque hoje, se todas as pessoas fizessem isso que a gente acabou de comentar aqui, Todas. Isso ajudaria quantas pessoas, né? Se todas as pessoas do mundo resolvessem fazer isso todo mês. A gente poderia não erradicar a fome, não erradicar o frio, mas a gente com certeza diminuiria muito essa taxa, né? Então é muito sobre a nossa parte, gente, porque só tem uma coisa que vai cobrar a gente depois, é a nossa consciência. De tudo que André Luiz fala que ele ouviu no umbral. Ah, suicida, não sei o que e tudo mais. A última coisa que ele ouve é... Seu não caridoso! Seu... Não escuta isso. Ah, seu fechador de portas! Não foi isso que ele ouviu. Isso foi única e exclusivamente a consciência dele cobrando. É... E não vou nem falar da parte da ingratidão dos pais, não, senão vou ficar aqui discurso com os pais, né, para com os pais, senão a gente vai ficar aqui discursando até não sei quando. É, uma coisa que eu achei interessante, né, são, são dois pontos, né, o primeiro é que em relação a isso que a, isso que a Loreza falou, é, existem alguns filmes que, pelo menos que, que me tocam em alguns momentos, é, aquele filme o Poço, eu acho que ele é muito muito interessante nessa perspectiva de, de alimentação né ah, e também é, eu eu me lembro da eu não sei em qual parte mas eu acho que é, é o primeiro filme jogos vorazes tem tem também é também esse sistema né é, e aí quando eles enfim eles vêm como é que eu, como as coisas funcionam tal então de como nossa ambição assim a, a, o reflexo desses filmes né, basicamente mostrando que independente do sistema que a gente viva, a nossa ambição sempre leva a, né, a gente a separar aí separando e deixando, e, e deixando pessoas na, nas fronteiras e né, tendo poucos que tem muito e muitos que não tem nada é, nossa, a nossa ambição enquanto humanidade geralmente é isso explica mais ou menos o poço, caso alguém não tenha visto ah, o poço é o sistema também, aqui, que eu tem lá, um. Todo mundo, todo mundo viu o poço? Sim, que não o poço. Eu, posso, eu não. Assiste, viu? Letícia, não. Ah, Letícia, não acredito. Logo. É você, um... né? Maria também não. Gente. Recomendo, recomendo. É muito interessante. Vai ter... é, Dá um na spoilerzinho na... de leve. Não, mas a, a sinopse. É lá. a sinopse, vai. É mais ou menos, tem, tem um sistema onde. onde é como se fosse uma prisão, alguma coisa assim, e que no meio sempre é, é, os presos, eles, eles são colocados em níveis, assim, então você vai descendo. É só pensar no poço mesmo. É, um pré, é, é como um se fosse buraco um buraco no meio, uma estrutura em volta. E aí, no, no meio tem uma... sempre é, tem uma, um negócio redondo, assim, que vai descendo com a, com a alimentação deles. Só que aí, quem tá no nível 1, o negócio tá cheio. E aí, é um com, banquete. É. Assim. E aí, conforme vai descendo, as pessoas vão comendo, e aí Geralmente no final, no final do poço, não sobra não sobe mais nada. Assim, essa é a, a, a dinâmica do negócio. E aí o, o cara ele vive essa, esse momento, assim, ele, ele colocado lá e começa a tentar entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que a cada mês troca, ou a cada semana. É, assim. Aí eu recomendo ver, ver o filme que já tem bastante tempo. Mas é mais ou menos nessa dinâmica. de, de Dependendo do nível que você tá no poço, vai, vai acabar tendo mais ou menos comida. É, e aí, faz toda uma reflexão em cima disso, de como que as pessoas que estão em cima têm bastante, as pessoas que estão embaixo têm nada. É, enfim. E uma coisa que é importante é o que a gente tenta fazer, porque lá tem uma pessoa que obviamente é considerada louca. Não. Você conta mesmo? É, não sei. Ah, tá. E que ela fica tentando falar: gente, se a gente comer todo mundo, uma quantidade de X. Vai ter comida para todo mundo, sabe? E ela fica gritando em seus quatro ventos assim, come menos. E aí fica tentando pular de um lugar para o outro. E aí não vou dar o final do filme para vocês, né? Para vocês verem se quiserem. É... Mas é isso, assim. Enquanto a gente não começar a agir no coletivo, não importa qual a mensagem que tem alguém gritando os quatro ventos, sabe? Tipo, se, quando for a sua vez de meu banquete, se você não comer pouco não adianta você estar contribuindo para a fome de algum jeito, sabe? É, acho que essa é uma reflexão assim, uhum. importante. E o outro ponto que eu, que eu queria levantar, que eu achei interessante também, é, é que o André Luiz ele, ele cita sobre como que a vida dele é, estava buscando um, sabe, uma estabilidade. E eu acho que muitas vezes a, a, a, o sonho do brasileiro médio é buscar essa estabilidade. Né, é ter, né, fazer, trilhar um, um caminho ali para ser estável na vida adulta, sabe? E e quantas vezes aí a minha, quantas vezes a gente não, não acaba em detrimento desse sonho brasileiro médio, é, a gente acaba entrando no modo automático, sabe? Vivendo a vida de um modo automático para alcançar uma coisa que a gente nem sabe se é aquilo mesmo que, que vai, enfim, e pra gente que tá falando aqui também em, em vida espiritual, não só em vida material, é, é, se faz sentido, sabe? Se faz sentido a gente, a gente fazer tudo, fazer tanto, né? é, é, gastar, despender o nosso tempo pra, pra tanta coisa, pra chegar num, numa estabilidade que... Vai, de quem vai adiantar espiritualmente falando, sabe? Assim, eu acho a estabilidade é, não, interessante é que... para a cabeça, para o estilo de vida, essas coisas todas, mas a reflexão é só a, a, o porquê da gente buscar isso, assim, a que custo e eu, o, que, o que vai nos custar né, essa, essa busca. Eu acho que o porquê é, nossa, é nossa, nosso sonho ainda de descanso eterno, né? Porque eu brinco que o que eu mais sinto falta de ser evangélica é que me era prometido descanso eterno. E fica prometendo trabalho eterno. Então, não sei se a troca foi justa aí. Mas eu acho que é, é a nossa busca assim por descanso. Mas sobre a estabilidade, também não dá para olhar de forma tão negativa, porque, de repente, é o que você vai fazer quando você tiver uma certa estabilidade. Gente, lembrando que o conceito de estabilidade é uma coisa meio bizarra, né? Porque, na verdade, não existe estabilidade assim, desculpa. Jovem que sonha com estabilidade. Ela não existe. Mentiram para você, é o Papai Noel da vida adulta. E mas enfim, vamos supor que você tenha uma estabilidade financeira muito boa, mas vai muito do que você faz com isso, sabe? De repente você tem um fluxo contínuo também estável de auxiliar pessoas e você vive menos do que uma pessoa com um salário instável viveria. Então, assim, isso é mais das suas ações, né? O problema não é ser rico, o problema é conseguir ser rico ah, sem se endividar no plano espiritual. Então, assim, todos os boletos pagos na Terra, boletos acumulados na vida espiritual. Então, assim, é, é complicado, porque é sempre sobre as nossas ações. E aí, quanto mais longe fica do nosso dia a dia, mais difícil de enxergar, porque a gente é muito egoísta. Então, aqui a gente fala de fome, fome, fome, fome. Quantas pessoas no dia a dia de vocês passam fome? Quantas pessoas que vocês conhecem não tem comida em casa? Quantas pessoas que você convive num final de semana não tem o que colocar na mesa? Então, mesmo para gente, gente, o, conce... o conceito de fome está aqui, mas a gente não sabe o que é fome de verdade, não. Graças a Deus, gente, é um privilégio. Mas, assim, a gente brinca de falar disso, né? A gente não, não tem ideia do que é viver. E por que, que a gente ainda enxerga em alguns pontos? Porque a gente ainda anda muito na rua, né? Eu ando na rua, eu pego um ônibus, eu vejo pessoas que precisam e tudo mais. Então, se eu não sou uma pessoa que anda no dia a dia na rua, eu não ando de ônibus, eu não compartilho locais públicos, essas pessoas elas não existem no meu dia a dia. Elas podem existir aqui numa discussão, mas eu não vejo, não, não é palpável, eu não sinto isso. Não faz parte do meu dia a dia. E a gente tem dificuldade de sofrer ou comemorar o que não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, eu fico pensando, às vezes a gente fala, nossa, sei que lá, bens materiais, muito concentrados. Mas se você estivesse lá, você teria esse olhar, né? Tem um trecho que a gente levou é, em Avelusa, eu não vou lembrar agora qual é o apóstolo, talvez você lembre, amor. É, a gente está estudando os apóstolos, né, com os meninos da mocidade, e eles lembram agora desse trecho sempre, né? Que quando você fala de igualdade.. Material, você quer estar tá rico ou você aceitaria a pobreza também? Você quer conforto ou você quer... Né? Igualdade. Exatamente. Você tá buscando igualdade ou você está buscando conforto? Porque se todo mundo fosse igualmente pobre para você seria satisfatório? A gente tem que é, Descansa, militante. Acho que é André, eu talvez. Também acho. Se for para chutar, eu chuto o André também, mas... Não, eu tenho quase certeza que os meninos gra gravaram bastante o André. <risos> é verdade. Então vamos lá, Brasil. o nosso lar espera. Se mais alguém quer fazer um... Só a gente tá falando. Gente, se alguém quiser falar, abre aí o microfone. O assunto tá muito pesado. Está <risos> todo mundo reflexivo, só reflexivo assim, e pensando, nossa, tem almoço ainda hoje. Tá acabando, vou liberar vocês para o almoço, crianças. A tia já libera. Mas, bom, então vamos lá. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Gente, desculpa, mas se você não chamar alguém de flor de estufa daqui pra frente, você não aprendeu na Torre? Turin... Oh, o pequeno príncipe já usava esse de outro jeito, tá? Aí, ó. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da Vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incensante das águas. Ou, como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula a mercê de impetuosos tufões. Ó, oh, amigos da terra... Oh, pera aí, moço. Ah, tá, desculpa. É, gente, é tanta coisa, né, minhas florzinhas de estufa, que a gente tá... Ai, Deus. Olha só, como a gente... Essa busca da estabilidade, viu, a gente tava falando, é pra isso, é pra ser uma bela flor de estufa. Fica lá bonita, plena, enquanto o mundo tá caindo em volta de mim. eu estou aqui, ó, estável, bebês. Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. Então... E... Mas outra coisa que eu ia falar é o... Ei! A mamãe tá vendo, hein? Hum. Desculpa, meus gatos foram... Tiveram um momento ali pouco, pouco irmão. É, não adestrar órgãos para a vida nova. Gente, eu já, com, já comentei do hamburgão hoje. Eu não vou, não vou voltar para isso, mas a nossa alimentação, a, a forma com que o nosso corpo se move, a forma com que a gente fala, isso tudo é adestramento para a vida no plano espiritual, né? Os nossos excessos, cara... Você pensa, você é aqui toda sexta-feira comendo aquele hamburgão com três bifes, desencarnar e ter uma sopa no nosso lá para comer todo dia. E ela é temporária, porque não tem mais comida lá, é só para quem tá chegando, só para quem está assistindo. Pensa no baque do corpo, assim. Tipo, pensa hoje se, na alimentação de vocês, e se vocês desencarnassem hoje, qual seria o impacto que teria? Porque pode ser que não tivesse tanto impacto, assim. Mas pode ser que... Pô, pelo amor de Deus, gente. Nenhum chocolatinho, vocês conseguem plasmar uma colônia desse tamanho. Não conseguem me plasmar uma barra de chocolate. Não é possível. Já beira a má vontade. Eu cachorro quente. Padeiro no plano espiritual. Nada. <risos> um cachorro quente, sério. Se não tiver padeiro no plano espiritual, pra mim, acabou. Rapaz, Ué. você acorda... No você acorda não. de manhã pra... Tra... É. é! Você acorda de manhã pra trabalhar, entendeu? Não tem um cheirinho de pão de são, um pãozinho quentinho em cima da sua mesa. Jesus vê aqui ah, o Maná, o maná. O Maná é pão, Jesus. Cadê o pão prometido, amado? Me entrega aqui na manteiguinha derretendo. Mas assim, se a gente for olhar para a própria dieta, como que a gente. É, como a gente estaria, né? Qual é o impacto que a gente teria se a gente for olhar? para as nossas vestes, para o tempo que a gente demora para se arrumar, para o que a gente considera estritamente necessário e que, na verdade, não é, né? Não é. E a gente já desencarna assim, pronto, agora eu sou espírito, não vou mais comer, a minha veste pouco importa, ah, meus cabelos que fiquem ao vento, porque meu perispírito plasmou pra mim um cabelo hidratado já eu nunca... Tá lá. meu perispírito plasmou, falei mas ah, tá bom é... então assim, cara é que você já tem condições de fazer isso agora nossa, Lorena, você tá falando pra eu tomar água e viver disso? Não, com 30 dias você vai morrer de nanição, não é isso que eu tô falando 30 eu fui generosa o que eu tô falando é que de repente você não precisa comer pra morrer, né? você pode comer pra viver então, você come até entupir aqui o talo, você pode comer menos, até satisfazer o seu estômago, né? Pode comer para viver. E... e aí, olha o que ele fala. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Não pude acompanhar, né? Como se não pudesse acompanhar compulsoriamente a carreira incessante das águas. Mendigo e feliz... Exausto em pleno deserto, perambula mercê de, de impetuosos tufões. Gente, na moral, eu consigo me ver plenamente desencarnado mendigando uma barra de chocolate, obsediando os outros pra comer um negocinho assim gostoso. Vigia, hein? É sério, tem uma, algumas coisas assim, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de fazer, ou de, sentar assim do ladinho de alguém, jogar um joguinho. O que, que vocês gostam, gente, fazer assim? Que vocês não conseguem mais na vida de vocês sem. Vai ser sem. <risos> Tô brincando. Mas, poxa, tem muita coisa que a gente. É literalmente viciado, né? Literalmente viciado, não percebo. Ó, oh, amigos. Ó, é... oh, amigos da Terra. <coughs> Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. O recado está dado. Boa noite. O choro é livre, né? Suai agora pra... Só agora é agora para não chorar depois. <risos> é o famoso, eu te avisei. Fez porque quis. Como foi mal aí? E aí, jovens, mais algum comentário? Assim, encerramos o primeiro capítulo de nosso lar o primeiro livro da série A Vida no Plano Espiritual. E se ninguém tiver mais nenhum comentário... O quê? Não, porque dá um tempo e galera comentar se ela quiser. Tá, é que eu ia dar depois que eu acabasse de falar. Ah, tá. E se ninguém tiver mais nenhum comentário... Rio, volta no meio da frase... Ai Deus, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para comentar? Ninguém gostou, porque você está condenando o que... iFood, está condenando tudo que a gente gosta. Mas tá tudo tô... bem. Não estou condenando nada disso, não gente. Quem sou eu? iFood, o Eats, o Burger King, aqui ó, fazendo propaganda gratuita aqui pro. Mas você viu que a Cintia não gostou. Ela não quer nem comentar nada. Primeira vez que ela veio. Não é a primeira nada, é a primeira vez que você veio, deixa que o livro começou. A gente já veio, ó. Veio, ó. Semana... É porque semana passada eu tava igual a Sara, entendeu? Preparado pra cantar? Ah, entendi. Então, gente, já que a gente não tem nada mais produtivo pra cantar, a gente pede pra, pra Sara fazer a prece. Ou oh, para a Sara fazer a nossa música. E a Cintia vai conduzir a gente na prece final? Então tá bom. Sara, arroba Sara, você tá por aí? Estou. Azul, então é com vocês, meninas. Antemão aí para o pessoal do YouTube. Um abraço e obrigado por participar do nosso estúdio. <música> está aqui já parou para pensar por que tantas mazelas diferenças entre nós se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou como tudo se explica na justiça universal quero crer que pode que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Sempre a existe E todos Os que se foram Vivem felizes Perto de nós Tudo é amor Até mesmo a dor Tudo faz crescer nossa luz, tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Jesus, nosso mestre irmão, neste momento, embalados por essa melodia de tanto amor, agradeço por essa reunião, por esse estudo, por todas as reflexões possibilitadas neste momento, que possamos, Pai, carregarmos elas para o nosso dia a dia, para a nossa prática, que possamos interiorizar verdadeiramente os ensinamentos aqui desta dessa manhã de domingo e agradecemos muito por essa oportunidade, pela espiritualidade que nos acompanha nessa tarefa e pedimos para que os nossos colegas que não puderam estar aqui presentes hoje possam receber essas vibrações aqui estabelecidas e que possamos é, encerrar nosso estudo neste momento, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo, meu povo. Valeu.